Neste ano, a Companhia Nacional de Abastecimento elevou a estimativa de safra recorde para 227,9 milhões de toneladas. Para a soja, a expectativa é de um crescimento de 15,4% na produção, podendo atingir 110,2 milhões de toneladas. Em uma área de 1.300 hectares aqui no Paraná, a situação não é diferente, mas para que esses números se confirmem, é preciso investimento em tecnologias, manejo adequado, controle de pragas e plantas daninhas. Um problema que vem causando preocupação aos agricultores da região sul é a infestação de buva, que é uma planta daninha resistente ao glifosato e extremamente agressiva. A buva tem potencial de semente que são dispersas com o vento ou até mesmo levadas pelos maquinários nas estradas. A buva é uma planta daninha que hoje ela comete todas as regiões do Paraná tá certo? E inicialmente nós achávamos que era uma planta especificamente de climas frios, ela só aparecia no inverno, mas hoje a gente já constata, consegue constatar é que é uma planta que acomete as lavouras de soja o ano inteiro. Então, é, você fazer o uso tá, é, de uma dessecação eficaz já eliminando a mato-competição, eliminando a, a planta daninha, a bulba, no caso, e também o amargoso, na dessecação, que são plantas daninhas que têm é, um meio de disseminação bastante eficiente, que é pelo vento, através de maquinários agrícolas também, porque elas possuem é, sementes bastante pequenas. Então, o uso, fazer um, um, fazer um manejo de dessecação, bem feito, eliminando ela já no início do desenvolvimento da cultura, é extremamente importante. Na época de finalização de colheita, é preciso saber da importância de um manejo integrado e adequado, o uso de pré-emergentes para evitar prejuízo na lavoura e garantir os bons resultados esperados. Para emergentes, ele se, acaba se tornando importante para o agricultor, porque é mais uma estratégia, mais uma ferramenta estratégica que o agricultor tem à disposição <risos> para o manejo de plantas daninhas. E essa, essa ferramenta, quando disponível para o agricultor, ela passa a ter é, benefícios técnicos, certo? benefícios agronômicos, e benefícios operacionais também. Então, quais seriam os benefícios agronômicos que o agricultor tem é, quando ele adota a, a, o uso de pré-emergente? Ele passa a eliminar a mato-competição inicial, tá certo? Que acomete a cultura. Isso daí ele traz o que ele faz com que a soja tenha tenha vantagens. Tá certo, é, garantindo produtividade lá na frente, porque ele não vai ter plantas daninhas competindo por sol, por luminosidade, por fertilizantes, ou seja, nutrientes e também água e também o espaço. Então a gente dá condições, a gente favorece o desenvolvimento da planta sem nenhum tipo de competição. O João Manuel é produtor há 14 anos aqui no Paraná. E nesta colheita ele ficou livre da infestação de buva, que é uma planta daninha bem comum na região sul. vamos, conta um pouquinho como é que foi o teu trabalho, o teu planejamento, no manejo adequado para ficar livre dessa infestação. É, bom dia a todos. Na verdade, o controle da buva a gente já vem fazendo antes da desse plantio, dessa safra. né? É um controle que envolve... Praticamente o final da safra anterior já começa o bom manejo de buva do que vem a ser essa safra, né? É, a gente usa o manejo químico para controle e associado às outras boas práticas agronômicas que são a rotação de cultura e a, a boa cobertura de solo na entre safra. É basicamente esse, essas três condutas que a gente tem para controle da buva. É... Quem ajuda bastante a gente na, na, no diagnóstico da presença da buva ou não, a gente já tem uma certa experiência, conhece a planta, né? mas a, o apoio da, do RTV da Down é muito importante nesse diagnóstico. A presença desse pessoal da Down da a campo aqui na fazenda ajuda bastante a, a nos orientar no sentido de qual é o melhor momento de intervir quimicamente, qual o princípio ativo a ser usado, qual o sal a ser usado para o melhor controle e, principalmente, a dose a ser usada na, na, no combate da duva. Hoje o clima não tá bom, tá um tempo feio ou dificultando a tua finalização de colheita. Qual a tua expectativa de terminar antes do feriado de Páscoa e também a média? Olha, é, ontem o tempo acabou chovendo e hoje também não está propício para a gente terminar a colheita, né? mas a fazenda precisa praticamente de um dia de sol para terminar essa colheita. A gente espera que antes da sexta-feira santa a gente consiga entregar todas, todos os talhões colhidos para a propriedade, para ter isso colhido já antes do, do período de, de folga dos funcionários e que a gente possa realmente comemorar a boa safra junto do, do feriado de Páscoa, que é simbólico para a agricultura também. Já tem uma média de sacas por hectare, já que temos uma área de 1.300 hectares de área plantada? Até agora os resultados têm sido muito bons, em produtividade, a questão produtividade tem sido satisfatória, foi um ano excelente, apesar de, das, das previsões antes da, da, da semeadura, foram previsões de um ano ruim, de uma tendência de, de seca, para principalmente dezembro e janeiro, que é uma... É um período fundamental na granação da, da, da nossa região aqui, das culturas de verão. Mas tivemos uma excelente safra com resultados muito bons. A perspectiva é de 70 a 72 sacos de soja por hectare de média final. Tivemos picos maiores que isso e alguns menores, mas a expectativa é de média geral de 70 a 72 sacos por hectare. Conversei com o produtor rural João Manuel, de Clevelândia, no Paraná, Aline Meladete, para o portal AgroLink.